Olha, antes de mais sou pai e tenho mesmo que começar por aí porque é, é o que me traz aqui esta nossa conversa é de facto essa faceta foi no fundo a parentalidade que me fez sentir que tinha poucas ferramentas para exercer essa que é a maior das missões e enquanto, enquanto pai senti então esse, esse déficit um, e, e acabei por, enfim, por decidir a certa altura dar aqui uma, uma grande volta na minha vida profissional. Uh, sou jurista de formação, comecei a trabalhar há 20 anos um, precisamente como advogado na área de Direito de Família, Direito de Família e Menores sobretudo, embora tenha feito todas, todas as áreas de Direito. Um, senti na altura que não era bem a minha vocação o Direito, porque as burocracias se calhar são um bocadinho averse a tudo o que são, Uh, burocracias. Fui percebendo isso quando era ainda muito novo. Acabei por seguir o meu percurso profissional um, por uma outra paixão que descobri, que foi a do jornalismo. Fui jornalista durante 15, 15 anos, foi uma paixão muito grande. Fiz tudo no jornalismo. Fiz jornalismo político, jornalismo desportivo, fiz social, que o social puro e do cor rosa Fiz sociedade, portanto, uh, tive foi um caminho também muito muito interessante com poder entrevistar muita gente Uh, muitos nomes também conhecidos e, fui, e viajar muito também como jornalista. E em 2015 dá-se a viragem, dá-se a viragem com uh, uma circunstância que se tornou depois uma, uma escolha. A circunstância foi um experimento coletivo, uh, portanto o título em que eu em que eu trabalhava uh, foi descontinuado, digamos assim, foi, a equipa foi toda dispensada e foi a altura então de recomeçar. Havia a possibilidade de continuar, eventualmente, no jornalismo, mas as oportunidades também não não foram surgindo, ou as que foram surgindo não foram... não eram muito excitantes, se calhar, e acabei por ir percebendo também que o caminho já não era por ali. Que o caminho já seria, talvez, o de ter a vida que eu sempre quis ter, uma vida um bocadinho mais... Em primeiro lugar, a poder estar mais liberto para ser pai, senti-me muito culpado de, de ter pouco tempo disponível para os meus filhos e, portanto, hum, muito longe de ser o pai que gostaria de ser. E comecei a perceber, porque não juntar aqui então duas, duas paixões? A da comunicação, que está aqui é, implícita no jornalismo e até no, na, na advocacia, e a paixão pela parentalidade. Então é assim que nasce o projeto Educar pela Positiva, hum, um projeto que, que tem aqui como objetivo o, o partilhar, com os pais, com os educadores, com os professores, um conjunto de estratégias, de ferramentas, que são as ferramentas da disciplina positiva, que é um modelo educativo, lá está a minha terceira paixão, se calhar profissional, eu hoje digo que não trabalho, costumo dizer que eu hoje não trabalho, acho que isto é mesmo uma missão de vida, às vezes perguntam, não não, não tens necessidade de, ir de férias, não estás cansado, não, eu gosto mesmo do que eu faço, e então este modelo educativo, no qual investi muito no meu tempo nos últimos anos para aprofundar, tornei-me formador nesta área da Disciplina Positiva e tem sido aqui um caminho, tem sido, tem sido por aí. A Disciplina Positiva é um modelo educativo, um modelo educativo com raízes no final, o que, que existe oficialmente, aliás, desde o final da década de 70, do século passado, mas as suas raízes são mais antigas e estão no início do século XX, nas teorias de dois psicólogos austríacos, Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, mais tarde, estas teorias do início do século um, são, enfim, se calhar melhoradas ou são aproveitadas como base do um modelo educativo um, de disciplina positiva pelas mãos, nascem nasce depois pelas mãos de duas psicólogas norte-americanas, a Jane Nelson e a Lynn Lott, e depois este modelo que nasce então ali nos Estados Unidos começa depois a ser transmitido muito rapidamente também, enfim, para todo o planeta e neste momento está aqui está em grande expansão. Aqui, aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, está numa expansão incrível. Aqui em Portugal, se calhar, estamos a dar também aqui os, os primeiros passos. Mas muito muito basicamente aquilo que, um, que no fundo, é, como, é que, como é que posso também explicar um, um pouco daquilo que é o projeto Educado para Positiva? É muito à base de, é, funciona muito à base de formações, workshops, palestras, um, e de um, e, portanto muitas vezes também através de participação em colóquios e em, e em conferências onde de uma forma muito prática e muito dinâmica eu envolvo os pais e os educadores um, não só num conjunto de reflexões sobre como é que estamos a educar que exemplos é que estamos a passar no dia a dia mas depois fazendo o contraponto entre aquilo que é essa forma mais tradicional um, que nós utilizamos para educar, muito baseada no autoritarismo versus permissividade, fazemos depois esse contraponto entre estes métodos tradicionais e o modelo da disciplina positiva, com, enfim, que tem aqui um conjunto de princípios, se calhar um bocadinho distintos, ou um bocadinho diversos, mas que assentam sobretudo na importância de colocarmos a criança e o seu desenvolvimento no centro do processo, de utilizarmos o estímulo como uma das ferramentas mais poderosas, a motivação da criança, para conseguirmos, no fundo, ajudá-la também a atingir todo o seu potencial. Olha, eu acho que, antes de mais, há que desmistificar um bocadinho também o conceito de positividade, porque quem também nunca ouviu falar, ou, ou, ou mesmo tenha ouvido falar, não aprofundou e não sabe o que é a educação positiva ou pela positiva, provavelmente terá a ideia de que ser positivo é ter sempre um sorriso, é ter sempre toda a paciência perante um comportamento desafiador, a criança levanta-nos a mão, a criança responde-nos mal e eu tenho que ter toda a paciência do mundo, nunca me vou chatear e tenho sempre um sorriso. Bom, eu teria que ser uma máquina, não seria humano, certamente, se conseguisse um, ser sempre paciente e sempre sorridente no momento em que eu me sinto desafiado. E, e eu acredito que isso dificilmente será, será possível. A ideia desta, desta positividade, ou de ver a educação de uma forma positiva, eu posso trazer aqui a imagem do copo meio cheio versus o copo meio vazio. E nós muitas vezes na educação vemos o copo meio vazio. Temos os professores que se queixam, e, e, e, e legitimamente legitimamente muitas vezes, das condições com que ensinam, da falta de autonomia, das crianças serem cada vez mais desafiadoras, os adolescentes também cada vez mais desafiadores, e muitas vezes não são capazes de ver o copo mais cheio. Um, e aquilo que a disciplina positiva me trouxe, se calhar, de mais, de mais transformador, de mais uau, isto de facto, não só me faz sentido, como me traz aqui uma visão transformadora, foi o conseguirmos ver os erros como oportunidades. O momento em que a criança ou o adolescente desafia, o momento em que a criança ou o adolescente é agressivo, é a melhor oportunidade que eu vou ter para lhe ensinar que aquele comportamento não é o mais correto. Agora, eu não vou fazer no momento em que o vulcão acabou de explodir. Não, é? não vou pôr a mãozinha no vulcão porque me vou queimar. É preciso primeiro, obviamente, arranjar, uma, ou ter uma estratégia para acalmar a criança, para acalmar o adolescente, para me acalmar também a mim, que naquele momento só vejo o espelho, só me sinto é atacado. Tu estás a fazer isto para me tirar do sério. Tu estás a fazer isto para me irritar e eu neste momento vejo-me ao espelho as minhas próprias necessidades por atender e não vejo a necessidade da criança não vejo, não consigo utilizar a lupa interior que eu tenho e que me permite ampliar o que é que está por trás do comportamento. Tu estás a agir assim porque também tens uma necessidade por atender e estás-me queria querer dizer alguma coisa. Então este ver o copo meio cheio é de facto tentarmos olhar mesmo para estas situações ou mesmo para uma situação em que de facto em contexto escolar o professor se sente cansado, se sente frustrado, se sente eh, com pouca autonomia, mal pago até, Tentarmos olhar também para a parte do copo meio cheio. E, porventura, para a missão que aquele professor tem, a importância que aquela referência, que aquele professor pode ser, e será na vida de cada um daqueles alunos. E olharmos, bem, eu com os poucos, com os poucos ovos que eu tenho, eu se calhar consigo fazer aqui fantásticas omeletes. Porque eu tenho o poder, por mais que eu seja condicionado pela, pelas estruturas intermédias e, e, e hierarquicamente superiores, na autonomia, numa... mas quem é que está na sala? Quem é que é o agente da mudança? É o professor. E o professor tem nas mãos essa capacidade de mudança. E então, esta capacidade não é fácil, muitas vezes, de vermos o copo meio cheio, para mim faz toda a diferença na educação, e a positividade é um bocadinho isto. E eu também, quando erro enquanto pai, olhar para os meus próprios erros como oportunidades. No dia em que me sai o grito, porque às vezes também me sai o grito, no dia em que eu também não agir bem com os meus filhos, porventura, depois, quando tudo estiver calmo, eu pensar assim, porquê é que isto aconteceu? O que é que eu posso aprender com aquele momento em que eu não estive à altura de, eh, da situação ou do desafio que o meu filho me trouxe? Isto vai-me trazer uma aprendizagem e uma mudança também para melhor. Passa um bocadinho para aqui esta positividade. Olha, eh, eu acredito que a chave está aqui, sobretudo, em dar ferramentas àqueles que têm o poder da mudança, que são os educadores, que são os professores, que são aqueles que estão, que estão no terreno, e, e essas ferramentas, falamos aqui de dar formação, dar uma formação também diferente, um, porventura, tornar obrigatória nas escolas uma disciplina chamada disciplina positiva ou educação positiva, porque os próprios educadores os próprios professores aprendem a teoria nos cursos, mas aprendem-a sobretudo no contexto, no terreno, no dia-a-dia -dia com, com os miúdos. E falta lhes depois as ferramentas, muitas vezes, para conseguirem, desde logo, de uma forma estratégica, estabelecer uma conexão com cada um dos alunos, criar um plano para os cativar. Eu uso muito a expressão ganhar os miúdos. É preciso ganhar os miúdos. Ganhar os miúdos é diferente de ganhar aos miúdos. Eu ganho aos, ganho aos meus filhos, se eu lhes der dois tabefes por eles não arrumarem o quarto, eles cheios de medo vão arrumar o quarto e não querem levar mais. Eu aí ganhei aos meus filhos. Mas eu quero ganhá-los, não é ganhar-lhes. E para eu os ganhar, eu preciso de os trazer para o meu lado. Eu preciso de os cativar, preciso de criar conexão. E é isto que muitas vezes não há tempo para fazer numa sala com 20 ou 25 minutos. Há uma pressão muito grande, há um currículo, há, um, há muita matéria para dar e não há tempo para conectar -te. Mas sobretudo não há ferramentas, não há ferramentas, não há estratégias, na verdade, adaptadas aos tempos atuais. Falavas um bocadinho disso. E podemos trazer aqui uma reflexão muito simples. Se nós, olharmos, se nós olharmos, por exemplo, para a evolução tecnológica. Aqui há, eu lembro-me, eu tenho 45 anos, e eu lembro-me de em casa dos meus pais a ver aqueles telefones ainda com fio. Os telefones, não é? Aqueles telefones que nós tínhamos, tínhamos uma roda e fazíamos assim. Certo? Que evolução tivemos em, em 30 anos? Hoje temos telemóveis que são computadores. Se falarmos, por exemplo, ao nível da evolução a, do mercado automobilístico, se calhar há 30, 40 anos, ou se calhar um bocadinho mais, há 100 anos, tínhamos aqueles carros, enfim, movidos, a... já, já, já era a gasolina, mas tínhamos umas carcaças, não é uma coisa horrível. O que é que temos hoje, também, do ponto de vista? É? Autênticos computadores, nos tabliers, altamente, altamente tecnológico tudo. Será que, quando falamos de educação e olhamos para a sala de aula, há 30, ou há 40, ou há menos, a sala de aula mudou assim tanto? E constatamos que não. Temos o mesmo modelo de organização de sala na maioria das escolas. Que é um modelo em que temos o professor lá ao fundo e temos cada um dos alunos a olhar para o professor e os alunos a verem-se uns aos outros nas suas costas. Como eu tive, João, provavelmente também terás tido. E este é um modelo centrado no professor e que é desadequado para aquilo que são as crianças de hoje. Por isso é que depois temos a criança que olha para o lado, a criança que olha para trás, e que imediatamente é repreendida e vai ao recado para casa. Esta questão resume muito daquilo que é preciso fazer na educação, talvez o próprio, a própria forma de, de, de agrupar as crianças numa sala. Temos hoje tanta coisa que se pode fazer, a sala com as cadeiras em U, em que todos se veem uns aos outros, e todos temos o próprio efeito espelho de grupo, não é? vamos vendo os comportamentos uns dos outros. Um, Muitas vezes, também, a estrutura de sala pode ser colocada em, por ilhas. Se vamos fazer trabalhos de grupo naquela semana, vamos formar ilhas, por exemplo, ou em círculo para uh, situações de debate. Então há tanta coisa que se pode fazer. É, e eu acho que, sinceramente, é, a mudança na educação pode ser muito mais simples daquilo que nós pensamos, porque são os gestos simples que fazem a diferença. E cada um dos agentes educativos, sejam pais, sejam, sejam educadores, sejam auxiliares, monitores da OTL, professores, são agentes dessa mudança. E a mudança começa em cada um de nós. Portanto, mais do que aqui eh, demagogicamente falarmos não, tem que haver uma mudança política, não é? porque há o tal patroleiro que é, que é difícil de, de, de facto de, de fazer mudar a direção, é preciso, se calhar, começarmos a, a dar mais, mais ferramentas a quem está no terreno e a quem é quem são os principais agentes da mudança. Mas essas emoções têm que ser trabalhadas e temos que, se calhar, começar com eles mais pequeninos. Um, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar o autoconhecimento e, e percebermos que essa é a base. A questão é que nós, muitas vezes, ou quem está no terreno, não quer, entre aspas, perder tempo com o trabalhar as emoções porque se vai roubar tempo às aprendizagens. Mas se nós olharmos para, para um carril de um comboio que tem então, duas vias, não é? Um carril tem duas vias. Uma das vias é a via de, da aprendizagem, propriamente, dos conteúdos. A outra via, podemos vê-la como a, a, a via do desenvolvimento socioemocional. Tal como num comboio eu não posso tirar um dos carris, que o comboio descarrila, de eu não posso descurar também estas duas vertentes. Porque se eu só me focar, como eu sinto que a maioria dos pais e dos educadores focaram durante a pandemia, nas aprendizagens perdidas, não é? Ai ouvi muito durante a pandemia. Bem, o que é que os meus filhos agora vão perder? Como é que já, a minha filha já não vai entrar para o primeiro ano a, a saber ler e escrever? Ah, uma filho já não vai saber a, o nome dos rios ou do que quer que seja a, naquela altura certa. Mas eu não vi a mesma preocupação com a questão emocional dos miúdos. E nós estamos muito obcecados com os resultados, com os quadros, os quadros de honras, com os rankings e esquecemos de trabalhar o essencial que é a parte emocional. O mais irónico é que se nós trabalharmos essa parte emocional, se gastarmos algum do nosso tempo a trabalhar essa parte emocional, o resto virá. Porque uma criança que se conhece melhor, que uh, sabe o que é que é uma emoção, que conhece e, sabe, e lhe é permitido verbalizar aquilo que sente, aquilo que pensa, ela vai se sentir também muito mais confiante, muito mais capaz, para depois ir à procura, ela própria, de obter bons resultados, porque ela própria quererá, uh, terá o interesse e o estímulo para essa aprendizagem. Então eu acho que aqui, ou deveria, não diga haver uma inversão daquilo que, que são as expectativas, mas se calhar este equilíbrio do tal dos tais carris, este equilíbrio entre uma e outra coisa. E falavas um bocadinho aqui da importância dos professores também, e de facto todos nos lembramos daquele professor que marcou a diferença, e não foi, não foi certamente porque era uma besta, passando um bocadinho aqui a expressão, esses lembramos-nos pelas piores razões. Mas aqueles que nos cativaram foram aqueles que conseguiram fazer a diferença, que conseguiram, de alguma forma, cativar-nos e estimular-nos. Eu há pouco tempo, num workshop em Santarém, lembro-me que tive um professor um, que dizia, Nuno, eu estive quase a desistir do ensino. Um professor que já com 30, com 30 anos de carreira. Eu estive quase para desistir do ensino, porque eu utilizava os meios tradicionais e eu não obtinha o mínimo resultado. Tinha uma turma completamente desmotivada e, consequentemente, com muitos problemas de comportamento, e, portanto, eu não conseguia, não me sentia minimamente cativado. Então, ele diz que, no momento em que ele decidiu, eu vou desistir, pensou, vou dar uma última oportunidade a mim próprio. Então, ele diz, revolucionou de tal forma os métodos, introduzindo a própria tecnologia, introduzindo as próprias tecnologias como forma de, de, de captar a atenção e de estimular, e conseguiu, então, essa mudança, mas teve que, de facto, optar aqui por uma, uh, enfim, sair da sua zona de conforto, um, quase aqui numa situação extrema de eu ou desisto ou faço algo completamente diferente. E é difícil nós fazermos diferente quando estamos formatados para fazer de uma determinada forma. É uma pergunta prévia a fazer. Porquê que sentimos essa necessidade ou porquê que surge esta pergunta? Porventura, porque faltam também aos professores no terreno estratégias, ferramentas, como já aqui falámos, condições para eles também conseguirem muitas vezes exercer a sua, a sua função. E verdade seja dita, Muitos professores, há aqueles que já desistiram, há aqueles que enfim se renderam também ao sistema e àquilo que são ah, ah, as condições com que muitas vezes ensinam. Há ainda alguns loucos, os loucos saudáveis, digo eu, aqueles que ainda acham que são capazes de mudar o mundo e que conseguem fazer a diferença, mas ah, quando temos uma pressão enorme por parte ah, também de quem, até, até dos próprios pais, mas também das hierarquias dentro das escolas, quando há uma carga burocrática, brutal, em cima do professor, que tempo é que sobra verdadeiramente e que condições tem o professor para exercer a sua função, neste sentido de colocar como prioridade a conexão com os alunos, humanizar mais a sala de aula, perceber que é preciso chegar a cada um, que cada um é diferente, que não pode tratar um, o peixe... Digamos, o peixe e a girafa da mesma maneira não lhe pode dar o mesmo desafio, não é? Como é óbvio. É preciso ter aqui, enfim, uma capacidade, um jogo de cintura fantástico não é? para conseguir, de facto, perante as condições atuais do de desempenho desta profissão, para conseguir muitas vezes chegar a cada um dos alunos. Quando temos salas com excesso de alunos, que é outro dos dramas da educação atual, não é? salas com 20, 25, 30, 35 alunos, como é que se consegue conectar com cada um deles quando hum, não há tempo, não há condições, não há estratégias e não há ferramentas adaptadas a este contexto? Então, acho que aqui, de facto, há aqui um contexto extremamente difícil eh, e essa humanização para conseguirmos, de facto, porventura, responder a esta pergunta, o que é que é preciso fazer? Tínhamos que criar melhores, melhores condições para que o professor pudesse desempenhar essa missão. Eu sinto que já há uma mudança, mas que ainda estamos estamos muito formatados a esse tradicionalismo, a esse pensamento mais tradicionalista e ainda muito focado focados para as profissões, para a vida. Ainda não há essa mudança, se calhar ainda tão vincada que já deveria existir, de se perceber hoje que muitas vezes essas áreas mais de expressão que são são uma uma, uma saída muito muito válida e continua ainda. Estamos muito formatados ainda, pais, sobretudo, muito formatados ainda para a ideia um, daquela da profissão. Vai, vai para este curso porque é a profissão mais segura, vai por aqui porque é a profissão para a vida, quando hoje uh, esse paradigma está completamente, foi completamente uh, deitado por terra, na verdade. E nós hoje temos, já não existem já não existem esses, esses, empregos, esses empregos para a vida. Eu continuo, eu vejo nesta altura, aliás, sobretudo, um, e até do contacto, do contacto, sobretudo, com muitos pais também de adolescentes e que estão em fase de decisões das suas vidas. Não sei se há estatísticas que, que, que apontem para isto, mas aquilo que eu tenho verificado é que temos um, um, um grau de desistência a meio de cursos universitários enorme. As escolhas são alicerçadas muitas vezes na pressão dos pais, vai para aqui porque é a melhor, é a melhor saída, tens emprego garantido ou tens estágio garantido. Um, muito, as escolhas muito alicerçadas também, portanto, em qualquer tipo de pressão, mas muito também a questão, uh, os próprios miúdos um, a sentirem que vou por ali porque um, é o que me vai dar também essa segurança. E acabamos depois, por a meio do percurso, ter uma taxa de resistência de facto, de facto muito grande, porque, sobretudo, numa fase mais precoce não temos não temos ali nós muitas vezes enquanto pais e educadores a capacidade ou até a coragem de deixar os nossos filhos também irem atrás daquilo que são não só os seus sonhos, mas de os compreendermos, de os compreendermos na sua essência e de percebermos o que é que eles de facto, o que é que deve ser o caminho deles. E eles muitas vezes até sabem, nós às vezes dizemos, ah, eles não têm maturidade para fazer escolhas. A questão é que eles têm medo muitas vezes de fazer escolhas porque não querem, não querem ser mal vistos e não querem falhar também aos olhos do aos olhos do adulto. Então essas áreas de que falavas mais expressivas, umas áreas menos formatadas, ou menos tradicionalistas, apesar de eu já sentir que há alguma mudança, mas continuamos muito a ver esse caminho como um escape, como o um parente pobre e como uma solução alternativa ao recurso. Eu, eu, eu, não vejo, eu não vejo a evolução tecnológica como um mecatombo, como, um como muita gente vê. Acho que, lá está, temos aqui várias perspectivas que podemos adotar. Acho que tem aqui alguns efeitos perniciosos, se mal utilizada, como em tudo, mas tem muita potencialidade, mesmo ao nível do ensino, como sabemos. Um, mas aquilo que eu vou reparando, também do contacto com adolescentes, é que apesar de ter mudado também o paradigma do consumo, do consumo das news, das notícias, da informação, propriamente dita, um, os miúdos tendem a funilar todos para, para interesses muito muito próximos. Porque eles também têm que falar a mesma língua. E, portanto, quando um grupo começa... Um elemento num grupo começa... Mesmo a, é, é o mesmo que acontece a nível musical, não é? As trends, não é? Uh, quando começa a crescer aquela tendência, um ouve e depois passa o outro e começam todos a ouvir a mesma música. E passa-se a mesma coisa também, vou notando isso, apesar de termos uma informação muito mais dispersa, acaba depois por haver este afunilar e eles acabam por todos falar do mesmo assunto. Porque se um viu qualquer coisa, nem que seja de passagem, sobre a guerra da Ucrânia na televisão, vai comentar com o outro ou vai procurar informação sobre a guerra da Ucrânia na internet e depois... Já essas seja, já estarão todos também a falar, a falar sobre o mesmo. Aqui a questão que mais me preocupa nesta evolução tecnológica e quando se fala da, da informação tem a ver precisamente com um, a falta de filtros e, portanto, aquilo que são muito, de, muito da, da, da informação, das fake news, como, como hoje se diz, e do impacto que isso também tem um, nas gerações mais novas. Ou seja, muitas vezes o aceitar de, de, daquela informação como válida sem haver o filtro que nos traz, ou nos trazia o, o, o jornalismo à antiga, para o bem ou para o mal, mas que nos trazia já a informação filtrada um, e que mais facilmente nós também a percepcionávamos e, e a como verdadeira. E hoje estamos a consumir muita informação, que damos como verdadeira, sem termos muitas vezes a noção de que aquela informação pode estar a ser altamente manipulada. Uh, e isso preocupa-me obviamente porque esse impacto depois... Tem influência na própria adoção de, de atitudes por parte de, de cada um de nós ou de cada um dos miúdos, não é? Se eu sinto que aquilo é verdadeiro, eu vou atuar de acordo com a minha perspectiva da realidade, que é a minha perspectiva única, não quer dizer que seja mesmo a mesma realidade. Essa é a questão aqui que mais me preocupa, é essa falta de filtro. Sem dúvida, sem dúvida, concordo, concordo. Aliás, eu acho que na educação estamos a desperdiçar oportunidades todos os dias, não, não só do ponto de vista tecnológico, de aproveitarmos aquilo. Uh, que é a riqueza que nos traz a tecnologia. porque não utilizarmos a tecnologia na própria sala de aula com mais frequência quando temos salas tão bem equipadas e os equipamentos não são ligados? Não é? uh, e em muitas escolas, já, em algumas escolas públicas também já acontece, embora saibamos que há uma maior dificuldade, por, por razões óbvias, em termos estes equipamentos. Mas mesmo em escolas privadas, em que temos todas as salas equipadas com projetor, com Quantas vezes se liga ao projetor? E para que é que se liga ao projetor? Muitas vezes, enfim, para projetar melhor o que escreveríamos no quadro, sem haver propriamente é, o envolver também dos miúdos. Então são são de facto oportunidades perdidas. É, como, por falar em oportunidades perdidas, como também a pandemia, se calhar foi uma oportunidade perdida em alguns momentos, para é, pararmos para pensar naquilo que é essencial e fazemos diferente. E fazemos diferente também. Não é? Um, acho que na educação todos os dias temos essa perda uh, de oportunidades, mas temos sempre a tempo, temos sempre a tempo de, de fazer diferente. Olha, é, não, essa, essa pergunta é, é maravilhosa, é, é para já porque nos transporta aqui para uma realidade é, utópica, mas desejável. Não é? Todos nós gostaríamos que, que de facto se assim, assim fosse. Não é fácil responder ao mesmo tempo a essa pergunta, porque para mim um, a escola perfeita, a escola ideal, talvez não se chamasse escola sequer. Não é? E estamos a falar de um local um local que sim que é de aprendizagem, mas que é sobretudo de crescimento. Um local de desenvolvimento das fortalezas, dos talentos, mas, por que não dizer, também onde se olha para as fragilidades da criança e se trabalha essas fragilidades para que elas se tornem em fortalezas e em talentos. Então eu diria que esse espaço é um espaço sobretudo em que um, todos conhecem, em que o professor não está no seu pedestal, está ali, ao nível, ao nível deles e onde as emoções têm aqui um, um papel primordial. Um, mais do que falar aqui se, em, em formas de organização de sala, em, em, se é trabalho de projeto, se não é trabalho de projeto, uma, uma escola que seja verdadeiramente inclusiva, é uma escola onde, onde, na verdade, cada um dos miúdos, e se calhar isto é sintomático, prefere, muitas vezes, estar na escola do que estar em casa, por melhor que seja o ambiente em casa. E esse é, de facto, aqui talvez o ponto. É, e é, muitas vezes, como eu avalio, não há escolas perfeitas, mas eu perceber que a minha filha, por exemplo, nós falávamos disto há pouco tempo, é engraçado que eu perguntei aos meus filhos, o que é que vocês mudariam na escola, ou o que é que vocês fariam de diferente? E as respostas foram muito diferentes. O meu filho, que tem 11 anos, disse assim, pai, eu uh, tiraria um ou dois dias à escola e teríamos mais dias de fim de semana. Portanto, em vez de, em vez de cinco dias de escola, teríamos três dias de aulas, quatro de fim de semana. E a minha filha disse o contrário, para mim todos os dias seriam dias de escola. Porquê? Porque aquilo que são as suas vivências, a sua percepção sobre a escola, é completamente diferente. A minha filha que tem 7 tem anos, todos os dias quer ir para a escola, enfim, tem lá as suas razões, e talvez esteja, ainda, esteja também ainda num grau de ensino muito mais da brincadeira, muito mais a essa... E também numa escola mais pequena, em que todos conhecem, em que há de facto essa possibilidade de estarem mais... De, entre para se perder, porque é tempo ganho. Aqui, já, se perder tempo a trabalhar as emoções, se perder talvez um dia inteiro a conversar sobre uh, o que é que sentes, o que é que pensas e quem és, e numa escola maior, por exemplo, como a escola do meu filho, talvez, e num outro, num, num, num outro ciclo de ensino mais exigente, talvez isso se perca muito e as exigências acabam por trazer aqui, uh, se calhar, a uma menor vontade de alistar.